Olá, amigos! Paz e alegria em todos os corações. Nossa música de hoje é Sorrir, Sonhar e Viver, da nossa autoria com a espiritualidade, é claro. Porque todos nós já passamos ou estamos passando ou passaremos por momentos difíceis na vida. Isso é normal. E essa música aconteceu comigo em um desses momentos. Assim que eu estava um tanto melancólico, pensando em muitas coisas... Né? São aqueles momentos em que as tristezas, as ilusões e alguns sofrimentos tentam nos dominar ou mesmo quando a gente fala na linguagem vulgar, nos jogar para baixo, nos jogar para baixo, né? E diga-se de passagem, momentos assim são os principais motivos para nos levar à melancolia, à depressão ou tantas outras síndromes que existem por aí e que nos atacam, atacam a humanidade de maneira bem enfática, principalmente nos dias de hoje. <risos> Contudo, né, são em momentos assim que nós precisamos ou que nós temos a chance de mostrar exatamente nossa força interior, nosso poder de reação. Esses momentos servem para isso. Se nós colocarmos isso na mente, nós conseguiremos sair desses momentos. Ou seja, nem a tristeza nem a solidão vão me impedir de sorrir nem a incerteza e a desilusão vão me impedir de viver. Por mais que sofra o meu coração, eu nunca vou deixar de sonhar, porque a alegria e a felicidade dependem exclusivamente de mim ou do que eu plantar. Esse é o refrão da música que eu coloquei aqui para mostrar essa força que nós temos que ter, né? a espiritualidade passando para nós através da escrita. Porque mesmo vivendo em meio à descrença, eu não serei obrigado a abdicar daquilo em que eu acredito. Eu não vou me desiludir pelo fato do mundo ainda estar envolto em tanta ofensa, em tanto ódio ou rancor. Não podemos desanimar por causa disso. Se nós estamos vivendo em um planeta de provas e expiações, é porque nós precisamos passar por determinadas provações, que sem dúvida são oportunidades também para que nós aprendamos a perdoar aprendamos a servir trabalhando, né? pois é dessa maneira que nós conseguiremos trilhar o caminho da evolução. Não tem outra maneira. Temos que passar. Temos que ter força, temos que ter fé, temos que ter otimismo. Então, ante as adversidades, é que nós conseguiremos exercitar esse otimismo, aprender a se equilibrar e a fortalecer a esperança, sem dúvida. E todas essas atitudes elas nos transformarão em homens e mulheres confiantes e isso nos dará a certeza de que nós conseguiremos vencer principalmente a nós mesmos para vivermos a principal virtude que é o ápice da virtude, que é o amor. Então, otimismo vale sempre. E foi num dia desses que a espiritualidade se aproximou e passou para mim, pela psicografia, essa mensagem que nós depois Recebemos a melodia e transformamos na música Sorrir, Sonhar e Viver. Nós vamos cantar para vocês agora aqui.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 a descrença nem o desespero me fazem desacreditar, nem mesmo as ofensas, o ódio e rancor me farão desiludir, são muitas provas que devo passar e a grande lição é saber perdoar, o homem de bem deve sempre servir, seu destino é evoluir. Ser sempre otimista e se equilibrar, fortalecer a esperança. Viver com alegria e cumprir a missão, manter sempre a confiança. Tenho certeza que posso vencer, vou caminhar, pois eu quero chegar. Eu sei que as virtudes vão me transformar e o amor eu possa praticar.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 de viver. Essa música, né, nós recebemos pela mediunidade de psicografia intuitiva, que é a espiritualidade passando pela escrita, né, para mim, é, quando eu fiz a mensagem e também em conjunto recebi a melodia pela audiência, que é quando o espírito se aproxima é, do espírito do médio e passa e me passou a melodia, a música propriamente dita, né, que a gente trabalhou no texto para fazer a música. É, e essa música foi gravada pelo Grupo Castelã no CD Terapia do Abraço. Um grande abraço a todos vocês, paz e alegria em todos os corações, meus irmãos, e até a próxima!